Oi, gente, tudo bem? Estou aqui na minha cozinha <risos> Na minha cozinha Também Estou preparando Vou mostrar pra vocês Um risoto Aqui Esse que eu comprei ontem da marca Galo sabor quatro queso, é quatro quesos espanhol salsa de queso e um toque de perejil muito gostoso, eu amo vem é, aqui vem para um, o condimento, né e nesse saquinho vem o arroz Aí tem que colocar os dois. Ih, peraí que tá tudo. Tá lá. É, vou estar acordando agora, meninas. Meio-dia. Que são exatamente. Meio-dia agora. Mas já estou acordado desde as nove da manhã. Enfim, estou aqui cozinhando. Vou comer. Hoje meu aniversário. É! 18 anos, meninas. E nada é, Vamos começar um dia novo Aqui em Mar de Plata E o que, que a gente vai fazer hoje? O dia está muito lindo Vou mostrar pra vocês daqui Da janela, dá para ver Vê. Dá pra ver um pouquinho Tá sol Dá pra ver muito Tá sol, mas tá frio é, ainda então, eu vou cozinhar hoje. Eu vou conhecer os shoppings de Mar de Plata. Pelo que me falaram, um se chama Gachego e o outro se chama Aldrei. Aldrei, acho que é algo assim. Bom, vou comer agora. Tá uma bagunça aqui, Mais Mais normal. Eu estou muito bravo Porque ontem, vocês viram, né Eu comprei duas latinhas de atum Mas Não tem abridor aqui na casa Olha, vai ser um ponto a menos No Airbnb, porque não tem abridor De latas, é <risos> Tudo eu falo que eu pôr um ponto a menos Porque, né Por favor, né Meninas Não sei como eu vou fazer Se... Eu não consegui, eu tentei com a faca já. Vocês vão falar, ai, ah, tenta com a faca. Tentei já, não deu certo. Então, o que vamos fazer? Eu não vou comer. Vou ter que guardar e levar pra minha casa. E comer na minha casa, porque na minha casa tem abridor. Difícil, né, meninas? Mas tudo bem, a coca aqui, vigilante. Bom. É, ah, ontem, depois eu comprei... O fósforo que eu tinha esquecido de comprar fósforo. 99 pesos foi o fósforo. Três patos. Uh, três patos. Vem 222 fósforos de madeira 100% reflorestada. 99 pesos foi cada um. Também comprei. É, aproveitei e comprei um sabonete. Que eu tava precisando. Não tinha sabonete. Quanto que foi? E eu vou falar todos os preços, pra vocês saberem, preços sabonete foi 69 pesos com 99 e comprei é... uma coisa de como chama? dois hambúrgueres que foi 69 pesos, muito barato e comprei uma barrinha de chocolate, né, meninas? Um mimo que eu mereço. Um mimo desse Arcor cofre do Bom bom, bom. Que foi 57 pesos. Já comi ontem à noite. E é isso, meninas. Vamos... Tô cozinhando. Assisti hoje a um filme argentino que chama Esperando a La Cabrosa que é muito engraçado depois, quem sabe, em algum momento eu falo dele. É, eu, vou, eu vou falar agora, já que eu tô aqui, vamos falar. É, tem a dona, é, dona Cora, a senhora Cora, enfim. A senhora que é a mãe, ela tem quatro filhos. Quatro? É, ela tem quatro filhos. E ela mora com um dos filhos, que a mulher do filho não está mais aguentando ela, que só traz problema pra casa, é esquecida, tudo. E que quer que um dos outros filhos leve ela pra, pra morar com eles. Nesse meio tempo, ela vai pra casa da vizinha cuidar do filho da vizinha e chega a notícia que uma pessoa foi atropelada pelo trem em Bichaluro que é um bairro de Buenos Aires. Ah, a história se passa num bairro que chama Bersaches. Eu já passei na frente da casa. A casa é real, numa rua, óbvio, né? Não, tipo… Porque em filme, novela, essas coisas, eles constroem tudo no, em estúdio. É, a casa tá lá, a casa existe. Tanto que na frente dessa casa, tem, comprovar, é, tem um… Tem um, um, um, um cartaz falando aqui no ano e tal. Foi gravado o filme tal. La, la película... <risos> Dos meninos. Foi gravada a película tal aqui nesse dia. E... É... Tá. Que uma mulher foi atropelada. E eles vão reconhecer. E supostamente é a mãe deles. Aí eles fazem velório. A, a história se desenvolve nisso. Né? Mas, no caso, ela não morreu, né? Porque ela tá na casa da vizinha. E é bem engraçado, é um dos filmes mais, assim, clássicos argentinos. É muito bom, vou deixar um, um, um... Eu sempre lembro, pra falar em espanhol, cartel... Um cartaz do filme aqui, pra vocês verem, que é muito legal. Quem puder ver... Ah, está na Netflix! Não sei se na Netflix do Brasil está disponível. Está disponível na Netflix da Argentina. Mas se quiser, coloca um VPN que vai aparecer pra vocês. Enfim, vou terminar de cozinhar aqui. E daqui a pouco eu saio, aí eu gravo pra vocês na rua um pouquinho. Já estou vestido, já tomei um banho. Queria tomar banho de banheira, né, meninas? Porque hoje, meu dia, 18 aninhos. Mas é... a água até cair... Já tava ficando gelada, então nem tomei banho de banheira. Mas enfim, consegui tomar um banho quente, muito gostoso. Agora vou almoçar, e daqui a pouco vamos sair para conhecer um pouquinho mais dessa cidade. Ah, voltamos, já, já. Ah, já tô aqui no Shopping Aldrey. Na verdade, é muito bonito, muito bonito. Mas uma coisa, aqui da Argentina, shopping é coisa pra rico. Só tem lojas de gripe, essas coisas. Tipo, não é que nem no Brasil, que a cada bairro tem... Tipo, a cada extremo tem 20 shoppings. Não. E você vai no shopping e faz o que quer. Não. Aqui, só de grip mesmo. Lojas bonitas. e até que tá vazio. se que eu gostei dessa parte aqui. O que quer ver, ó? Por exemplo, eu tava desse lado... Aí aqui tem a, a rua aqui embaixo, aí passa pra lá, tem continuação. Muito interessante, muito interessante. Gostei, gostei, gostei. Vamos conhecer, acho que tem, tem dois andares. dá pra ver, tem dois andares. Vou tentar gravar um pouquinho aqui pra vocês. Depois eu vou no outro shopping também pra conhecer. Sim, muito bonito, pra falar a verdade, aqui. Aqui. Mas como eu disse, só pra gente top, né, meninas? Seja em Buenos Aires, aqui. E, tipo, tem essas saídas pra rua. Tipo, saída, tipo, uma ventana. Ventana, uma janela. Ai, gente, espanhol, desculpa. Uma janela pra rua. Mas uma coisa, tipo, você vai comprar... Não tem como comprar. Eu digo porque os preços são literalmente muito altos, tipo, uma blusa 3.600 pesos. Uma vez eu vi, era um... como chamar, chama, era um... Um, um tênis, um, um sapato, sei lá. E... Pega aqui, escada rolante agora. e conhecer a parte de cima, vou tentar gravar um pouquinho agora a gente não gosta muito que gravem. estou aqui, subo, olha quem que eu vejo na propaganda Kiara linda, maravilhosa nessa foto ai meu Deus, adoro essa menina ah, muito bonito Tá bem vazio até. Mas hoje é o que? Quarta-feira. Então tudo bem. Para ser uma quarta-feira, né? Tá ok. De gente. É... Ah, adorado. Esse é um café que tem. E tem em Buenos Aires também. Já, faz... Já fiz bastante pedido de lá. E. Muito pronto. Ai, muito pronto vai ter uma loja de alfajor. Aqui. Alfajor. Intenso negro. Dursa hum, Muito bonito. Ai, tem um memorial pro Maradona. Olha que legal. Quer dizer, não sei se é pra ele, mas, tipo, tem que... Porque tem outras fotos também. Mas tem essa foto dele aqui. Aí tem aqui... Tem que colocar... ah, tô falando para colocar álcool antes de ver o livro. Antes de ver o, o livro, gente, desculpa, o português falhou. A Mirta Legrand é uma apresentadora de televisão aqui muito velha, coitado. só acabei com ela, mas ela é velha mesmo, né? Muito antiga daqui. Aí aqui tem um lugar, uma Playland, pra quem quiser jogar. Bonito o shopping, até mais bonito que o do shopping de Buenos Aires. O shopping de Buenos Aires eu conheço, acho que todos. Que são bem poucos, é o Alto Palermo, o Abasto, o Dot. E tem a Galeria Pacífico no centro, que não é um shopping, shopping. E eu acho que são os três shoppings que tem, é. Tem o de Avexaneda, mas isso aí já não é na capital. O Unicenter, que também não é na capital. Tortuguitas eu não conheço, mas também não é na capital. Aí aqui tem agora a Praça de Alimentação, tem o McDonald's. E o que, que tem mais pra lá? Luciano, que é de sorvete. Vamos ver. Mostaça que é um fast-food argentino, e Tasty Rail. O que, que vem disso? Ah, parada frita e carne. Mostaça. É muito gostoso a mostaça, eu como lá sempre. E o que, que mais tem aqui? Lá tem lá do outro lado, que dá pra ver, mas acho que dá pra ver o quê? A rua do outro lado, não tem muita coisa. Lá na frente. Aqui McDonald's, mostaça ali, praça de alimentação. E para aqui... Ah, tem essa parte aqui. Ah, é muito bonito. Aí, o que, que é? É tipo um Havana, Le Pen, aí deve ser Starbucks. E aqui, que mais tem? Tem um Chevere e... Fresh um um Denys. Ai, Den Dennis, amo. Ai, contra a luz. Amo Den Denys. Den Dennis, Mas das últimas vezes que eu comi, eu passei mal. Então, não vou comer mais por agora, pelo menos. E é isso, gente. Acho que acabou o shopping. Não tem muito o que ser mostrado. Ah, tem uma Xene, que é tipo uma livraria pra vegan. Deixa eu mostrar. Chene, Frávega. Chene é tipo uma livraria Saraiva. Frávega é tipo umas casas Bahia. De eletrodomésticos. E do lado disso. Aí aqui, banheiro. E é basicamente isso, esse shopping, viu? Pra quem gosta de livro, de anime. Da Sakura. Boneca do Frozen. Ah, yeah. Lá gente tem CDs Livros Legal yeah. Novidades Lana Del Rey Selena Gomez <risos> Gente, esse shopping não tem muita coisa não É bem pequenininho É bem rico mesmo Eu tava vendo no Google O outro gachego Tá meio longe daqui, é meia hora andando Mas... É bem maior, pelas fotos. E não sei se eu vou, acho que eu vou andando até lá. Já tô na rua mesmo, né? Não tenho nada pra fazer, tenho que aproveitar meu dia. Aqui dá pra ver a parte da rua. E, então, eu vou andando pro outro shopping. Vou tentar gravar alguma coisa na rua também. Eu fico meio assim de gravar na rua, como eu não conheço a cidade, eu não sei se é perigoso ou não. Mas vamos no Los Gachegos Shopping agora fica lá perto do centro, parece meia hora andando, mas vamos andando, né gente, eu tô andando para outro shopping eu parei para ver, eu não sei o que que é não sei se é uma casa se é algo em específico, mas muito lindo meu Deus ah, tá aqui na Almirante Branco, a Buenos Aires, Mar del Plata muito lindo amei, amei, amei, eu vou me informar para ver o que que é aqui, sempre falou que tem um carro aí mas muito linda essa casa, meu Deus, amei, eu quero morar numa casa assim, algum dia, se Deus quiser Ali tem um cartaz falando do arquiteto que fez Prêmio Municipal à la Reservação Patrimonial de 2000 Mas não especifica, eu perguntei para um casal de senhores, eles falaram que já fa... eles moram aqui há mais de 20 anos E sempre esteve assim sozinho, mas que deve ter algum caseiro, alguma coisa, porque sempre tem um carro mas, muito lindo, tipo, ele dá toda essa quadra até a outra. E a gente vai andando pela rua e a gente vê uma bandeira do Brasil. <risos> Bom, gente, já estamos aqui em Los Gallegos Shopping. Realmente é um shopping mais povão, entre aspas. Bem bonito. Acabei de entrar. E tem bastante loja, tem chene, tem... E tá mais lotado, é mais aqui no centro, então. Loja de joias. E me parece que tem... Dois ou três andares, talvez o último andar seja cinema, não sei, vou dar uma olhadinha. E... Bem bonitinho, pra falar a verdade. E... Vamos conhecer um pouco Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês aqui daqui de cima, eu achei muito parecida com o do shopping Alto Palermo, muito, muito, muito parecida. Tipo, tem essa mesma vibe, que é aberto, tem nesse lado, tem naquele lado, mas o Alto Palermo acho que são três ou quatro andares. Aqui são dois, essa parte de cima tem mais coisa de comida e digamos que 70% é de comida, na verdade. Tem poucas lojas de roupa e tem algumas de joias. E lá em cima, realmente, pelo que eu vi, é cinema. Será que tem como subir? Vou dar uma olhada ver é. se tem como subir lá. Pra ver é. por onde seria essa subida. É. Deixa. Deixa eu encontrar. Talvez ali. Pera aí. É por aqui. Mas. Tá fechado dessa parte, dá pra subir pela, pelo elevador Mas, não sei, deixa eu ver se tem como ir ver Gente, já tô em casa, é, tô muito cansado, andei bastante Não fiz muita coisa boa depois Conheci um pouquinho mais e vim direto pra cá é, Tô deitada agora, vou descansar um pouco Talvez hoje à noite eu vou sair para um bar. Que me convidaram. Hum, Ai, ela. E nada, é isso. Esse vlog de hoje termina por aqui. Então, se você gostou, dá seu like, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso. Continuamos aqui. Ainda tem aniversário, ainda faltam algumas horas. Amanhã... Ainda tem mais um dia, eu volto na sexta, mas na sexta vai ser chato, porque sexta, duas horas da tarde, eu pego o, o trem, chego oito, nove da noite, aí pra casa, e é isso. Nem sei se eu vou fazer vídeo de volta. Vou assistir um pouquinho de televisão agora, dormir, la siesta, e vamos ver o que vai acontecer hoje à noite, tá bom? Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!